Oh. Eu pedindo, mas eu tô chegando com os caras, tá ligado? Que tá fluindo em Piracicaba, é rap tuga. Tá ligado, parceiro, que a gente sempre vai, faz o rap tuga. Tigernet, que eu vou mandar o rap. Pra você tá curtindo aí, é nós moleque. Então, todo mundo tá aí esperando o rap português enquanto eu tô cubando. Um <risos> não erro, é um pênalti, como o Roberto Bajo. Tô rimando, vocês com e com gajos. Fazendo a rima tranquilo aqui com o escuto. Deixando vários pontos MCs de luto. Uh! É uma... Boa, fazendo a rima boa Lindo o meu português, minha professora Fazendo aqui a rima, eu não tenho gravadora Mas eu fazendo aqui a rima agressora Diretamente ali da capital tá Fazendo aqui a rima que é internacional é. Como se eu fosse balete é galet, no rap Fazendo rap que é black, também eu rimo no trap, amém Fazendo a rima, fazendo a multilábica Então se não calas, então puto no mar faz. Agora inventei aqui uma multilábica Na trágica rima que aqui glúmena eu na rapaz eu vou inventando e não importa esse é um artifício. Rima pra mim mano não é nenhum sacrifício, não é nada difícil. Esse é meu ofício. É MCs ruim colocam mic dentro do difícil. Geral! <risos> <risos> Caralho! Caralho! <que risos> Eu bicho, mano. Pelo morrer chega, chega já. Acabou.